Final de semana, com Bahia e Vitória atuando, e é, e é bom a gente chamar atenção, o nosso Pedro Sancé está muito atento a isso. É, Vitória e Bahia precisam ganhar três pontos. Três pontos. E olha que o Corinthians vem ferido aí, pegar o Vitória aqui, hein? Cuidado com isso. Que perdeu ontem a, a, a, a caneca da Copa do Brasil. O Cruzeiro faturou 50 milhões de reais em 90 minutos. Pedro Sensei, daqui a pouco no Bahia Ar que já está no ar. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Varela. Coisa boa, ter sua audiência, ter o um respeito, seu telespectador, nosso querido, que está sempre com a gente todos os dias de manhã. Quinta-feira, 18 de outubro, seja muito bem-vindo ao Bahia Ar. São 7 horas 20 minutos, começando o Bahia Ar. Falando de uma modalidade criminosa que tem se tornado bem frequente aqui em Salvador. São bandidos que se passam por vendedores ambulantes para praticar assaltos dentro dos ônibus. Ontem mesmo, um jovem de 21 anos que entrou em um ônibus para vender amendoim foi preso com uma arma de fogo dentro de uma caixa de isopor.